Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de peixes. Já peguei aqui o tarot, então vamos lá. Vamos saber qual mensagem precisa ser transmitida para peixes e como está o seu momento.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 Então, vamos lá. Peixes, você está ou estava caminhando no escuro, talvez em rumo ou na incerteza, e aconteceu um momento iluminado. Você recebendo clareza como um direcionamento para obter a vitória, de modo que o seu sucesso seja visto por outras pessoas gerando resultados visíveis. É como se o que você andou trabalhando ou sentiu o impulso de fazer, vai dar certo. Você não está sozinho ou sozinha. Tem proteção espiritual e boa chance de desenvolvimento, seja no campo afetivo, com alguém do passado ou um projeto que te faz se inspirar em coisas do passado. É você resolvendo pendências do passado que ficou lá atrás com sucesso. E se você está em uma situação parada que você não vê nada acontecer, saiba que é o momento de soltar internamente. Tirar o foco dessa situação, caso não dependa só de você para resolver. Ou você não consegue resolver agora. Então, solta. Pensa só na solução do que você pode fazer para as coisas andarem. E deixe o processo rolar porque tem mudanças de ciclos acontecendo, algumas coisas se transformando, o mundo está girando. Então, se permita fluir, aceitando as situações que fogem do seu controle, porque você não tem todas as informações agora. Então, se esforça por você, se preciso for, dê um descanso disso tudo, para processar as informações que você recebe ou o impulso do seu coração. Perceba, tem diferença entre estar em uma situação parada e se dar o devido descanso. A situação parada te causa esgotamento, cansaço, você não encontra a solução, só segura alguma coisa. E o descanso é você fazer algo que eleva sua vibração, como apreciar a natureza, curtir o sol, tomar um banho de chuva ou descansar a mente com qualquer outra coisa simples que você coloca sua atenção por uns minutos e te faça bem. Isso ajuda na limpeza interior. Conexão e obter respostas. Você está recebendo novas emoções, felicidade e uma possível realização amorosa. E a tendência é vir junto da prosperidade. Você colhendo os frutos daquilo que você se esforçou para plantar. De modo que você sinta uma gratidão enorme e volte a se sentir parte do mundo, como alguém merecedor também. Aqui tem um combo, as de espadas, as de paus, as de copas. Vai ter clareza, de modo que você sinta a inspiração de criar a sua realidade, vibrando na mesma sintonia dos seus sentimentos. É um alinhamento acontecendo como luz no caminho. E vamos trazer também uma mensagem com oráculo. Então vamos lá. Torre, desconecte-se um pouco e relaxe É o que falamos na leitura Volte-se para você Faça algo que eleve a sua vibração De modo que você consiga enxergar as luzes que vêm no seu caminho Estrelas você pode manifestar todos os seus desejos. É tempo de você manifestar tudo aquilo que você quer, que você sonha. Os caminhos estão abertos. Acredite que você pode ter tudo aquilo que você quer. Desde que seja o melhor para todos os envolvidos. O universo está aí para te dar é o seu momento de ser feliz, tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!